gente eu sou a Tata e hoje eu vim falar aquela coisa que já é super clichê mas às vezes você tá precisando ouvir isso tem uma hora que é melhor largar de mão chega de insistir em quem não te quer ai que clichê Tata pois é meus amigos pois é muito clichê mas às vezes tu tá esquecendo disso cara e eu não tô falando só de quem tá num relacionamento sério né não estou falando só de quem vive com a pessoa ou de quem tá num namoro há muitos anos. Eu tô falando também pra você que tá aí apaixonado há meses pela mesma pessoa e aquela pessoa não te dá bola, aquela pessoa não te quer. E aí tu fica naquela, o que eu faço? O que eu faço? O que, que eu faço? O que, que é isso? Tu só pensa em fazer. Fazer mais, fazer mais por vocês, fazer mais pela pessoa, enquanto tu tá fazendo por vocês pela pessoa, tu tá fazendo menos pra ti é é isso Tu tá fazendo menos para ti cara enquanto tu estiver fazendo a outra pessoa não vai fazer isso serve para relacionamento isso serve para relação entre pais e filhos se tu sabe que todo dia o teu pai vai levantar e vai lavar a louça passou uma moto tudo bem não tem problema Vai levantar vai lavar a louça tu não vai levantar e lavar a louça porque porque tem alguém fazendo se tu sabe que a tua mãe vai a casa todo dia tu não vai pegar a vassoura e vai aí, Por porque porque tem alguém fazendo a gente assim a partir do momento que a pessoa toma a frente e ela pega aquela tarefa para ela ela diz eu faço isso todos os dias a gente meio que anula aquilo da nossa visão e a gente não faz então se tu tiver fazendo pelo relacionamento se tu tiver fazendo por essa etapa da conquista tu tiver correndo atrás tu tiver sabe assim cuidando desse desse terceiro ser desse terceiro bebê que é o relacionamento de vocês falei sobre isso esses dias no meu gtv se você não me segue no instagram não esquece de seguir meu roubei esse aqui que no relacionamento até se tu não tiver um relacionamento com a pessoa até se tu só tiver apaixonado tem três seres você Pessoa e o relacionamento. Quem tem que cuidar do relacionamento são os dois, né? Se só tu tiver cuidando, cara, tá alimentado, tá muito bem cuidado, o outro não vai fazer. Porque se ele der comida também, o negócio explode, vai ficar muito alimentado. Se tu já tá alimentando, o outro não vai se esforçar. Então, cara, deixa eu te falar, deixa as coisas acontecerem, deixa o, a ordem natural das coisas rolarem. Porque quando tu pega a coisa e fica cuidando dela, quando tu pega todo o controle da situação pra ti, tipo assim, tá indo de mal a pior meu relacionamento. Eu vou resolver resolver, tu não conversa com a pessoa. Tu não avisa que tu tá insatisfeita. Tu vai lá para resolver. Ou então aí ah, queria muito conquistar aquela pessoa, mas tu não fala para ela, tu não demonstra, tu não faz nada. Tu fica ali te desgastando todos os dias pensando na pessoa, o que que eu vou fazer para aquela pessoa? O que que eu devo fazer? E o que que eu devo melhorar em mim para aquela pessoa gostar mais de mim? Tu tá forçando uma coisa que não precisa, sabe? Ai, tá, tá, mas e aí o que que eu faço? Relaxa, relaxa. Pega ó, olha aqui. Relaxa. Aproveita que eu tô te falando isso agora. Senta mais confortável aí. Solta esse ombrinho. Relaxa, meu amor. Relaxa. As coisas vão acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Mesmo tu relaxando, vai acontecer. Quando aí tu entra num ciclo que vira uma obsessão, sabe? E tu já nem sabe mais o porquê tu tá fazendo. Tu nem sabe mais o que, que tu tá fazendo. Se alguém pegar e te chacoalhar e falar, ô, eixe, ou o que tu tá fazendo? Tu não sabe. Tô só ali se desgastando por aquele relacionamento. Tá só ali se desgastando por aquela relação de conquista para tentar conquistar. Tá pessoa, tu já nem sabe mais. Se eu te perguntar por que, que todo dia tu vai dar bom dia, por que, que todo dia tu que chama no zap? Por que, que todo dia tu não sabe? Se eu te perguntar por que, que tu tá stalkeando ele e ela todo dia. Por que? tu sabe que tu te machuca, se tu sabe que tu fica sofrendo e vem daquela cara linda e pensando, por que, que tu tá fazendo isso todo dia? Tu não sabe? As coisas perdem o sentido, vira só uma obsessão. Concorda? Aí se tu tá sob controle da situação, isso significa o que que tu tá sempre presente E a partir do momento que tu tá sempre presente A pessoa nunca sente a tua falta Ela nunca sente falta das coisas que tu deixa de fazer Ela não sente falta da tua presença Ela não sente falta E tem coisa mais gostosa do que a pessoa que tu gosta de sentir tua falta Eu começo um vídeo assim Vou botar no card aqui em cima o vídeo Como fazer falta É um vídeo mais pra pessoas solteiras e tudo mais Pra instigar na conquista Mas é isso, cara Tu tem que fazer falta Faça falta Deixa as coisas rolarem, deixa a pessoa sentir a tua falta também, assim como tu sente falta dela. Ou sente falta das coisas que ela deixa de fazer. Pega essa energia aí que tu tá gastando para conquistar essa pessoa. Essa energia aí que tu tá gastando, que é pesado pra caramba pra carregar esse relacionamento nas costas, pega toda essa energia e gasta em ti. Ou então, pega toda essa energia e não faz absolutamente Nada, nada. Senta no sofá, abraçada com essa energia aí e pensa. Estou bem energizada. Porque é assim que a gente se sente quando a gente tá só fazendo pelo outro, fazendo pelo relacionamento, indo atrás de alguém, numa conquista, blá blá blá. É sem energias, não é? A gente se sente fraca, a gente se sente desgastada, a gente se sente, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço, vou ver o canal da Tata. A gente se sente fraca, cara. Então, pega essa energia aí e não faz nada. É. Minha dica. Não é nada clichê. Fugir totalmente do clichê. Pega um dia, uma semana, um mês para não fazer nada. Sabe quando a gente fala, ai, é um negócio visceral? É porque realmente vem das vísceras. Tem que tá, prestar atenção no que vem de ti, o que, que tu quer fazer. Não fica pensando. Anula, cancela o pensamento. Cheia, chega de pensamento. Não tô pensando. Não tô esquematizando o que, que eu vou fazer para conquistar ele, o que, que eu vou fazer para melhorar meu relacionamento. Não, não é. É aqui, ó. O que tu quer fazer? Com vontade de ir lá e dizer pra ele que eu amo ele. Fala. Tô com vontade. De fazer nada, de ir na praia. Vai, eu tô com vontade de. Entendeu? Pega toda essa tua energia e abraça ela e faz o que tu quiser. E para de se dedicar para quem não te merece. Ou para de se dedicar para quem já não tá nem aí. Se tu quiser pegar essa energia para colocar uma conversa com ele, com ela, vai ser bem bom também. Deixar tudo as claras é sempre muito bom, né? Ai, gente, aí? Gostaram do vídeo? Eu adoro bater papo assim com vocês. Se vocês quiserem mais conversas, mais coisas assim, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o like. Não é da boca para fora, eu tô pedindo de verdade, de coração. Deixa o like, beleza? Se você ainda não assistiu o teaser do meu programa novo, Drama, assiste, vou botar no card aqui em cima. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!